Quando se fala de Queda do Homem no Legendário, todo mundo já pensa logo no Acalabeth e na Queda de Númenor. Já falamos diversas vezes aqui no TT como os Númenóreanos, aqueles mais nobres de todos os Homens, acabaram sucumbindo à Sombra. Mas o que Tolkien falou, embora não tenha registrado, é que teve uma outra Queda dos Homens muito tempo antes. Essa primeira Queda tem a ver com Morgoth e os Homens que despertaram em Hildórien. Quando lá despertarão os Homens, muitos deles começaram a vagar para o Oeste, pois o Sol estava naquela direção. Mas esse não foi o único motivo. Já em seu nascimento, as criaturas sombrias rondavam os Homens. Então, para fugir do perigo, é dito, eles acabaram chegando em Beleriand. Não demorou, portanto, para que Felagund pudesse ter colóquio com Beor, E quando habitou com ele, falaram muito um ao outro. Mas, quando questionava acerca do surgimento dos homens e de suas jornadas, Beor pouco dizia, e de fato pouco sabia, pois os pais de seu povo tinham contado poucas histórias sobre seu passado, e um silêncio caíra sobre sua memória. — Uma escuridão jaz detrás de nós, disse Beor, e demos as costas a ela, e não desejamos retornar para lá, mesmo em pensamento. Para a Oeste, nossos corações se voltaram, e acreditamos que lá havemos de achar luz. Essa escuridão mencionada por Beor foi percebida pelos elfos, e ela devia dizer respeito ao que Morgoth fez com eles quando ainda estavam no leste. Mas o que se disse depois entre os Eldar é que, quando os homens despertaram em Hildorin, ao surgir do sol, os espiões de Morgoth estavam vigilantes, e notícias logo lhe foram trazidas. E isso lhe pareceu tão grande matéria que, secretamente, debaixo de sombras, ele mesmo partiu de Angband e saiu pela Terra-média, deixando a Sauron o comando da guerra. De seus tratos com os Homens, os Eldar de fato nada souberam naquele tempo, e só descobriram pouco tempo depois disso. Mas que uma escuridão jazia sobre os corações dos Homens, como a sombra do Fratricídio e da Sentença de Mandos jazia sobre os Noldor, eles percebiam claramente até mesmo no povo dos Amigos dos Elfos a quem primeiro conheceram. Corromper ou destruir o que quer que surgisse de novo e belo era sempre o grande desejo de Morgoth. E, sem dúvida, ele tinha esse propósito também neste caso. Com medo e mentiras, fazer dos homens os inimigos do Eldar e trazê-los do leste contra Beleriand. Já na época em que os homens surgiram, alguns foram desviados por Morgoth para fazer a sua vontade, e assim foram corrompidos. Assim, prosseguindo, os Elfos sofrem uma queda antes que sua história possa tornar-se histórica. A Primeira Queda do Homem, por razões explicadas, não aparece em lugar algum. Os Homens não entram em cena até que tudo isso tenha há muito passado. E há apenas um rumor de que, por algum tempo, eles sucumbiram ao domínio do inimigo, e de que alguns se arrependeram. Nessa carta, Tolkien confirma então que a Primeira Queda do Homem foi por ter sucumbido ao inimigo. O motivo pelo qual ela não está contada em O Silmarillion é porque esta é uma obra elfocêntrica, contada segundo a visão dos Elfos. A história dos Homens, a qual chegou ao nosso conhecimento, ela é contada apenas de forma tangencial e no que pertine aos Elfos.